Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Estamos no quarto domingo do advento do ano de 2022. E no evangelho de hoje é dito que ele, o menino que vai nascer, será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Nosso Deus é Deus da gente, porque se faz gente e está conosco. O mistério de Deus se aproxima do mistério da humanidade, porque se faz humanidade. Maria é humanidade, e através dela o céu e a terra se aproximam. Não porque a humanidade foi ao céu, mas porque o céu desceu até a terra e revelou qual a origem da terra, a origem da humanidade. Estamos próximos da festa da bondade de Deus que nos criou e veio através de seu Filho revelar a nossa identidade mais profunda de criaturas dEle. São Francisco de Assis compreendeu essa nossa identidade a partir da identidade de Jesus. Quando ele disse assim, considera o homem a que excelência Deus te elebrou, criando-te e formando-te segundo o corpo a imagem do seu dileto filho e segundo o Espírito a sua própria semelhança. Então, para nos entender Entender a nossa identidade, é preciso conhecer em profundidade quem é Jesus. E Santa Clara de Assis chama Jesus de um espelho. Olhando para um espelho, nós enxergamos a nós mesmos. Olhando para Jesus, nós nos enxergamos. Por isto a festa do Natal é nossa festa, é a festa do nosso espelho. Que nesse Natal do Senhor, compreendamos o Natal de cada ser humano, a partir do Natal de Jesus. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.